Olá, meus amigos do canal do Cício e da Madalena. Aqui estamos nós dois. Ó. Estamos Olá. indo ali para buscar um, um queijo e também buscar um, um leite. Bom dia. E o dia hoje amanheceu muito bonito, olha lá. Só que o dia hoje ele amanheceu bonito, mas já ainda tem um pouco de encerração. encerração. Mas ontem que o dia estava lindo, gente. Ontem nós perdemos uma oportunidade, eu e a Madalena aqui. É, mas a gente vai conseguir. Nós estávamos no alto da serra. Bem no alto mesmo e lá embaixo a serração estava tão forte que as nuvens pareciam algodão. Sim. A Madalena nunca tinha visto. Eu, Uai, já tive... eu fiquei maravilhada, gente. Nunca vi um cenário muito lindo. É, dava vontade de voar e cair de ponto. Eu já tinha visto porque eu já tinha ido lá na cidade de Campo do Jordão. Então eu já tinha visto. Hein? É, por assim dizer, estava acostumado. A Madalena não viu, mas eu, eu vou, vou voltar lá com a Madalena depois É, não precisa ser exatamente lá, né? Porque aqui em Minas é muito normal isso, né? Assim. É, é, isso, é normal nos É nos vales, né? Então lá do alto, dá, a gente conseguiu ver depois que a serração foi embora Nós conseguimos ver três cidades Sim. Ouro Fino é, Borda da Mata E uma outra que eu não lembro o nome certo? agora eles chamam aqui de servão. Servão. Deixa eu passar pro lado da rodovia, gente, porque ó, olha o perigo, ó. Vou passar pra, pro lado da rodovia com a Madalena. E voltando ao assunto lá da, da, do lugar que nós fomos lá. Nós fomos lá para ver uma terra. Pra gente.. Passa para cá bem. Passa para cá. Isso, proteger a esposa, né? Então nós fomos lá para ver uma terrinha, mas. E não tivemos o privilégio de. É, não digo privilégio, não, não digo privilégio. Nós não gostamos do lugar, só que comprar terra onde não tem água, ou onde é difícil o acesso à água, é complicado, certo? Então por enquanto nós só vamos lá, vimos e estamos agora. Indo daqui a pouquinho para ver um outro lugar, aqui mesmo, aqui perto mesmo. E porque desejamos com o passar dos de mais uns dois meses aí, a gente vim para cá. Aí nós estávamos com a Janaína, estávamos com o Josué, são parceiros maravilhosos que Deus nos tem dado. E na verdade, nós estamos na luta, né? Estamos na luta e com certeza vamos ter essa vitória. Porque a gente quer ficar por aqui mesmo. Nós não estamos com, com intenção de ficar muito tempo mais lá no estado de São Paulo, não. Foi bem? Uma pedrinha que a é bota. Tira. Gente, olha aqui, eu tô de, bota, de bota de borracha aqui, ó. Quer comer. tirar? Tira. Tira. Eu já tirei. Ah, eu vou mostrar para vocês o sol como é que tá. Tá, tá muito bonito o, o dia hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vira, vira aqui. Só que mostrar só pro pessoal é é pedir para estragar a lente do celular também, né? Não é nada bom, né? E essa rodovia que vocês estão vendo aqui atrás, ó, é para Poço de Calda. E ao contrário vai para Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Aenhal. Pouso Aenhal. E, nós, e nós estamos indo ali agora, vamos buscar um leite né, um queijinho é porque eu lá e tá bom. depois nós temos um, um outro compromisso aí nós vamos para casa do Josué que não tá tão longe daqui a casa do Josué fica atrás lá gente, ó lá atrás, lá ó lá, não tô mostrando lá, tá vendo? naquela decidindo o burro lá aí a gente vai lá que nós temos um que dá mais uma saída hoje eu não sei qual é a casa Mercado? Eu acho que é aquela é de cima, né? É aquela é é de cima lá. Ah. Andar na beira da pista é perigoso, hein? Não é nada legal, não. Eu já estamos chegando na entrada aqui. Não virar. Vou virar agora. Nós estamos agora adentrando a. O sítio onde a gente vai buscar o nosso leite. Olha que belezinha, que belezinha. A gente eu pergunta sei. bem, que eu saiba é lá. ó. Uhum. Se não for lá a gente retorna, mas é lá. Porque aqui eu não tô vendo nenhum lugar para tirar leite. Ou deve ter lá para baixo? Bom, eu não conheço também aqui. Vamos lá em cima porque eu tô achando que é lá. Naquela, naquela casinha mais clarinha lá. Aquele lugar ali ó, que eu vou mostrar agora é um barracão que eles chamam de lavadeira de batata porque aqui é a terra da batata né? e lá que ele, aquela fumacinha tá saindo lá é onde faz batata palha batata frita aquele azul também lá é outro barracão lavado, lavadeira de batata ali também ó. ó, aquele barracão ali também é igreja lá. tem uma igreja católica lá isso aqui é aroeira isso aqui é é você pede de árvore de aroeira. Bonitinho, né? É. Tem gente que não pode nem encostar no pé. Né? É. tem o pessoal tá olhando para gente, eu e? acho que é ali mesmo que nós vamos buscar leite. que tem um menininho com um galão de leite? É. Vamos chegar lá e espero que eles nos recebam bem, porque nós estamos vindo pela primeira vez e não tem vindo ninguém com a gente. Eu ah, tô vendo um menininho com um galão de leite lá sim. É. Ela olhando pra nós? Olha a lá, mulherzinha lá. É, ela aí tem mesmo. Assim. Ela mesmo será que, espor, que é leite aqui? olha aquela senhorinha que tá vindo com aquele escovo ali, é é vizinho, é ó. vizinho lá é. bom pessoal, eu, eu tô sem gimbal então a imagem tá balançando um pouco, Você não repara não, tá? Uhum. bom dia senhora bom dia. já veio garantir o pão de cada dia, né? Ah, isso. <risos> tudo bom? vim buscar o leite também da, da Wanda é, a criança. bom dia bom, é. dia, bom dia, bom tudo dia bom. bom dia senhora tudo bem? Vim buscar o leite da Wanda Olha lá que bonito aquele lugar ó. Tem um cachorrinho ali Vem Vem cá, vem Vem cá Vem Vem cá Olha o pequenininho que bonitinho Vem cá, vem Vem cá Aqui, ó Aí Aí, Celano E o seu, miudinho Vem cá, miudinho, vem Vem cá, liga Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, pequenininho. Vem cá. assim. Vem. vem cá. Aí, gente, olha que belezinha. Ó. Já tá cheirando minha mão. A Madalena tá pegando leite. Deixando outro galãozinho com ela. Você já falou do queijo, bem? Gostou de você, bem Tá te cheirando já. Esse miudinho, esse pretinho, é uma pretinha tão graciosa. Olha que gracinha que ela é. Olha que belezinha. Ai, que belezinha que ela é. Amorosa, bem. Que docinha. Olha lá. Que bonitinha, gente. Que beleza Olha que belezinha. Dragon de homem. Dragon de homem. Oi, neguinha Ih, pequenininha Acho que as duas são fêmeazinha, né? Olha que belezinha Tão pequenininha Acho que é bom ter uma dessa em casa, bom dia, né? Bom dia, tudo, tudo bom? bem? Nós pegar o leite da banda, Ela pegou mato, mãe, ela, não pegou <risos> tudo, bom. tudo bom, senhora? Essa aqui, que raça que é? Essa miudinha? Não é chihuahua não, né? É chihuahua? Mas essa essa qualidade eu não conheço. Eu conheço chihuahua mais com a caurinha mais fininha. Parecendo um ratinho mesmo. Ela é justiçada né? Ah, então é isso. Então esse é chihuahua, só que tá desconfiada. Esse aqui já chegou, já me lambeu, mas aquela lá tá meio desconfiadinha. Vem cá, vem. vem. Não quer vir comigo não? Vem cá, dá uma cheiradinha aqui. Não quer não. Que graça. Lugar que é muito bonito, viu, gente? Olha que lugar agradável, ó. Tem um avião subindo lá. Ali, Ribeirão Preto. Onde tá subindo aquele avião lá, pessoal? É Ribeirão Preto. Domingo. Eu vou passar na lotérica agora, tirar dinheiro, que eu trouxe cartão e aqui o pessoal quase não. Você quer deixar encomendado, bem? Vocês vendem a quanto? Deixa encomendado, bem. eu pego. Eu pego domingo. Obrigado, gente. Bom dia, bom dia para vocês. vocês. Lá vem madalena com leite. Olha lá que beleza. Leite, queijo, olha lá. <risos> e é coisa boa, viu, gente? Você já sabe que aqui da região, tudo que fabrica aqui é bom mesmo, né? Então agora eu vou voltar novamente à câmera, tá bom? Nós vamos descendo agora o caminho que nós chegamos. Retornando para casa. Como a gente não conhece eles ainda... A gente tem que ser muito comedido, né? Não pode chegar e invadir a privacidade dos outros, tanto é complicado. Então, é, vocês perceberam que eles nos atenderam com a educação, mas com uma certa ressalva, né? Porque não nos conhece, tem toda a razão. Tanto é que eu não me aproximei muito, não, porque de repente ela podia falar por que você está gravando isso aí? E ela tinha razão se ela falasse, né? Estamos dentro da terra delas. Então, gravei isso de longe, quietinho, para gente poder... Fazer mais amizade e não inimizade, né, pessoal? Olha lá o rastro lá do... Eu mostrei. Mostrei? Ali, Madalena... Onde é que ele... Então, até onde eu fiquei sabendo, disse que os aviões sobem dali de Ribeirão Preto. Uhum. E, e, de fato, é para aquele lado de Ribeirão Preto. Uhum. Mas, e se foi em Pouso Alegre? Eu não sei se tem aeroporto em Pouso Alegre. Uhum. Pouso Alegre não está tão longe daqui, né? De repente é Pouso Alegre, a gente não sabe. É, um, é, pousar, é né? um pouso alegre. O avião já chega dançando. <risos> pouso alegre. Olha só que chique. Madalena e suas ideias. Olha só o que eu estou vendo aqui no chão, gente. Quando eu era criança, eu pegava um, um palitinho. Pegava um... Como é que eu posso falar? Uma varetinha. Uma varetinha de capim. E ficava cutucando essas formigas aqui, ó. Olha que capricho, ó. Bem redondinho, ó. olha que coisa mais linda. E lá dentro tem um. Eu pegava um capinzinho, e não... fazia assim: ó, quer ver? E ficava cutucando lá, porque ali fica um guardião. E ficava cutucando lá para pirraçar os guardiãs. Tinha umas que inv... vinha assim com ferrão e grudava no. Olha lá, guardiã tá lá dentro, mas só que não dá para mostrar porque tá. Ali tem uma. uma... Não tinha fritura eles, eles chamam aqui de fritura então para cá ó vai para Pouso Alegre e para cá onde a gente veio, poço de caldo é, não é. é bonito né, tá meio desconfiado o cantar do grilo, ó, que gostoso uhum. bom dia, bom dia. tudo bom, dia, bom? tudo bom? bem você? Bem. Então, tá bom Ai que beleza, ele se cumprimenta, gente. Vem vindo de lá pra cá, do lá pra cá, do que pra lá. E ele se cumprimenta. acho tão bonito isso. É. Ah, vai o senhorzinho vai trabalhar. vai trabalhar com a bombinha. Parece com é a bombinha de veneno, não sei. Acho que sim. Passou pelo outro ali, é bombinha bom dia. Postal. É bombinha costal. Esse aqui é um. Era um ângulo preto né? Era. Não somos nada mesmo, olha lá, as formigas se alimentando do corpo do ano preto aqui, ó Biquinho dele lá Talvez ele for atravessar a frente de um caminhão, aí um carro foi pego, né? Na beira da rodovia, tudo indica que seja isso É um capim na mão, ó Capim na mão ainda Esqueci, esqueci de jogar fora essa experiência de gravar assim segurando o.. Não é isso aqui, não é bem um pau de selfie não. É um tripé que veio com a GoPro. Essa experiência que eu não tenho não. Então vem, fica é a meio. Primeira vez. Sim. É, a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim, fica meio perdido. A mariana estava falando daquela cerquinha ali embaixo, que cerquinha bem feita. Bem no capricho, o camarada a foi realmente. É cerca, ah. Bonito, né? Aqui antigamente. Tem ainda as traves ali. Era um campo de futebol, gente, mas foi abandonado. Tá vendo? O que, que é isso, isso? Um, gavião. Hum. um gavião. Pessoal, nós estamos ainda na beira da rodovia pelas patas aqui. Dá pra você focar aqui, Madalena? Pelas patas que eu tô mostrando aqui, ó. Era um gavião. Ah, eles morrem, acho que... De... Ah, cansa, eles, que bate, eles vão atravessar pode... aí voando baixo e acontece isso, ó. A, as penas dele, a coloração da pena e o tamanho hum. da asa e pela pata, pela grossura da pata, a gente vê que era um gavião. A pancada foi tem grande, barra, hein? Né? A, a outra as pata barras. aqui, bem, ó. Uhum. Então ele, o carro pegou, jogou ele aqui, ó. E as formigas estão aí se deliciando. Que coisa, é. né? A natureza tem... É, é, é não vai de... virar adubo, né? Não deveria voar tão baixo, né, seu gavião? Foi se eu voar baixo, é isso que dá. <risos> a certinha que a Madalena falou que bem feitinha, gente, ó. É. Que capricho, ó. O celular não dá para focar bem perto, é né? Mas dá para vocês terem uma noção. E vamos nós. E andando Estamos... na, beira da, na beira da. Estamos quase da chegando. A rodovia a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aqui é rodovia interestadual. Então os carros andam mesmo a, a milhão. Então, um cuidado que a gente toma aqui tem... é pouco ainda. Todo, todo cuidado é pouco ainda. E a casinha que nós ficamos aqui hospedada é tão gostosinha, gente. E a família é uma bênção de Deus também. Dá gosto. Casa Verde lá. O que você achou aí? Olho de ar que Deus deu. Viu? Olha que esse pezinho lá queimou um, ah, né? Um. É verdade, dou muito valor naquilo ali. É, é aquela uma bola de cola. É. Bom, Bom dia. <risos> Aí tá vendendo esse uninho aqui, ó. Beleza. Tá bonitinho, né? Punoei. Tá. Mas acho Funuei. que esse não dá ainda pra nós, né? Tem que ser uma dessa. É isso, aqui é <risos> bom, hein? Monzazinha. A roça tem que ser dessa. O mãozinho <risos> me aconselhou a pegar uma 4x4 mesmo. Mesmo que fosse que seja uma 2000 Dois, aliás, 2009, 2010, ele tem aquela ali preta, ele sabe o que está falando. Fala, moço trabalhador! Ele saiu e teve que voltar para trazer uma peça para uma senhora. Ele faz, né ele é torneiro mecânico, ele fez uma peça para uma pessoa de uma fazenda, ela tem que buscar. Do, lado do de cima? Embora, lá do lado de cima. Eu perdido, agora fui achado. Agora eu achei. É. Vou buscar leite, o leite ali e o queijo. Leite amarelo? Leite amarelo não, senhor, é a garrafa que é amarela. Tá vendo? <risos> Você acha que eu sou bobo? Só tem cara só.